Eu não gosto de você. Tá, eu, eu quero me aproximar dela e quero ajudar ela a sair das cordas. Você chega próxima não dela, Não encosta então? em mim, você vai ser cancelado igual ele. Tá bom, fica aí, então. Eu consigo sair sozinha. Dá um teste.